pra você pra ajudar jovens sonhadores como eu na sua vida? Eu acho que a gente tem esse papel esse dever a cumprir, né? Quando eu digo a gente, seres humanos mesmo Não importa se você trabalha em televisão Ou qualquer outro ramo ou profissão Acho que a gente tem o dever de ajudar o próximo Somos todos a mesma raça, somos todos a mesma origem Vamos todos para o mesmo lugar Então não custa nada, muito pelo contrário Só engrandece e enriquece aquele que ajuda o próximo E se eu puder minimamente Através do meu trabalho, da minha visibilidade Ou enfim, da identificação que alguém tenha comigo Ajudar, inspirar e... e não sei, e tocar de alguma maneira eu vou querer fazer e vou fazer Por que você aceitou esse convite do Hugo, da Onda Solidária? Para que? Pra te receber aqui? Justamente por isso, eu acho que você acha que eu tô te fazendo bem, mas mal sabe você que você que tá me fazendo bem de poder te conhecer e saber dessa história ótima, linda que você tem e saber esse sonho mais bonito ainda que, e te mostrar que, toto, que é totalmente possível, porque era também o meu sonho e é o sonho de muita gente. Eu, acho que eu tenho uma teoria muito importante assim, na minha vida, que eu gosto de dizer que ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Assim. A gente parte do mesmo princípio, só que uns querem muito mais do que outros. E isso faz toda a diferença. A vontade, a determinação, o querer, abrir mão de coisas que você tem que abrir, mesmo sem querer. Mas a determinação é fundamental. Então eu te agradeço por ter vindo aqui.